E aí galera, beleza? Dina tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje, galera, a gente vai ver uma parada aqui muito, mas muito, muito curiosa na casa do Michael. Bom, seguinte: quem jogou o jogo sabe que acontecem algumas coisas aleatórias na casa do Michael. Vou dar um exemplo aqui para esse vídeo ficar mais rico de, rico de informação, beleza? Bom, ao momento que você entra. Com o, o Michael, às vezes o Franklin na casa Dentro da casa E a Tracy, ela tá com um garoto na porta E ela vê que alguém tá olhando Ela pega, leva o cara pra dentro Fecha a porta E você cons... com Franklin. Que cara chato, mano Você consegue... Dá pra ouvir, né? Com a porta fechada sons de gemidos, certo? Sons de gemidos Então logo você fica imaginando Caraca, ela tá dando uma lá dentro, certo? Sim ou não? Bom, tem a Amanda é, bebendo suco, na piscina de, de biquíni, passando um bagulho na cara. Mas essa, eu tava querendo há muito tempo e eu não conseguia, porque é muito difícil você pegar esses, esses eventos. Tem a 3 também, bêbada, falando um monte de besteira, vomitando na, na, no vaso. Ou seja, coisas de família, sabe galera? E essa daqui, eu tava tentando pegar galera... Há um bom tempo, velho. E eu não sei como é que eu dei a cagada de conseguir. Enfim, eu vou mostrar pra vocês que tem uma pessoa tomando banho no banheiro da casa do Michael. E a gente não sabe quem é essa pessoa. Eu acho que o único personagem que tem uma roupa de banho é a Trace, se eu não me engano. Ela é a única personagem que tem essa roupa de banho. Pode ser ela, ou pode ser a Amanda, ou pode ser o Michael, não sei, mano. Eu acho que o Michael não é porque o Michael ele fica muito na questão do... Tá vendo? Ele fica muito na questão de você trocar de personagem. O que que acontece aqui? Nós temos o um mod menu que dá pra gente entrar em qualquer lugar. Assim eu fiz com a Amanda e o Tenista, né? Que é um vídeo que deu muita visualização, muita polêmica e tal. Muita gente gostou, outra gente não entendeu, não gostou, hateou. Porque realmente a gente achava que havia alguma coisa lá dentro, mas não tinha. Provavelmente isso aqui pode ser que só, você só escute o barulho da água. Ó, Vocês estão ouvindo aqui ó, ó, é o barulho de alguém tomando banho, nessa porta aqui ó, Olá, lá, é a Tracy, é a Tracy que tá tomando banho, velho, nossa, é a Tracy vocês ouviram ela falar, ó, vou procurar lá na casa, vou procurar lá na casa pra, pra, A negra fala assim, ah, ela tava em outro lugar e você colocou, é, mod isso aí, que não sei o que Ó, você pode ver que, ó, esse banheiro aqui é um banheiro tipo de... Banheiro normal, né, mano, não tem é... coisa aqui, ó Banheiro de visita até, não tem chuveiro Ó, aqui não tem ninguém E ela tá tomando banho, mano Olha o barulho da água, olha o barulho da água, enfim, a gente vai, ó, deixa eu ver se vai abrir, ó, vocês podem ver, que... mano, eu sinceramente não sabia que isso era um banheiro, não sabia que isso era um banheiro, agora, a gente sabe, galera, que essa porta aí, ó, dentro do jogo é um banheiro, mas eu acho que ela não abre, ela é fechada, ninguém consegue abrir essa porta, mas uma parada muito interessante aqui, muito legal. Galera, vai deixando o seu like e compartilhando. Seguinte, você joga o GTA Online, joga no PC e precisa de dinheiro. Aqui na descrição tem a Shake Mods, o pessoal lá resolve seu problema financeiro. a galera que joga no Playstation 3, Xbox 360 também. Pacote de 750 mil até 20 bilhões. Você vai poder comprar tudo no jogo à vontade, certo? É só você acessar a Shake Mods aí. E é nóis, tenha confiança do Dinato. O pessoal me dá um suporte aí para vídeos. GTA Bom, tá fechado, galera Mas quando eu, eu se aproximei Ela falou comigo, deixa eu ver se eu, eu... vou procurar ela pela casa Vou procurar ela pela casa Mano, eu não sabia que aquilo ali era um banheiro, velho Sério Olha isso, é Tá tomando banho, maluco eu Tô com medo dela sair dali Ó, a empregada tá aqui Ó, o barulho da água Caindo aqui, ó Ó Malandra, é a Tracy, velho Vai é pegá-la nua, mano hum... Será, cara? Bom, enfim Não tem como a gente entrar Tá fechada a porta Então Vamos entrar daquele jeito, tá ligado? Tem essa câmera aqui <risos> Ué Ué Espera <Ué! risos> aí Entramos pela porta Mas eu tô vendo ela aqui, mano Onde ela tá? Ela tá fumando no banheiro, véi Mas não tem banheiro Não renderiza Eu posso ter tirado ela, mano porque quando você pega assim, ó, o personagem leva assim, ó, ó. Não, acho que esses daqui não, não faz. É só NPC mesmo. Ela sumiu, velho. Ela sumiu, cara. Mano, ela tá num lugar ali que... Pera aí, vamos, vamos voltar, galera. Ah, vai, vai sumir, ela vai sumir. Pelo menos o barulho de chuva vai sumir. Olha ah lá. Ah lá, agora ela tá em outro local. Deu meio que tipo um respal, tá ligado? Olha ah lá, não tem mais barulho de água, Ó, oh, não tem mais barulho de água. Mano. Cara, que, que troço bizarro, velho. Vocês viram que ela tá ali, ela tava lá. Mas, tipo assim, era como se fosse limbo, mas ela tá com a roupa de. Com a roupa de. De banho, né? Mas não existe banheiro, não existe nada. Só escuta a.. Ah, o som. Do, do chuveiro Infelizmente Realmente era a Trace lá A hora que a gente chegou ela conversou com a gente Ela falou, a, a, viu o barulho de água Como vocês viram ali A hora que eu fui, eu acho que quando Porque às vezes galera, acontece isso aqui ó, Com alguns personagens, por exemplo Tá vendo ó ó, É como você tomasse o espaço Do, do, do, do personagem usando essa câmera eu Não poderia ter usado ó e, e acabou tirando ela, velho Acabou eliminando ela, acabou fazendo isso Mas enfim, ela não tava sem roupa Ela tava com, ó Tá vendo, ó Essa câmera aqui, ela faz isso Porque você pega, eu poderia ter feito com essa aqui, ó Essa aqui não ia dar, não ia azedar, ó Essa daqui não ia azedar Não ia pelo menos tirar ela, tá ligado Mas só pra mostrar pra vocês também Que acabou dando respawn Em outra situação, em outro momento eu vou sair daqui, ó Ó, vamos sair daqui Entendeu? De perto da casa eu não poderia ter saído de perto da casa, mas acabou Acontecendo isso, mano, eu acabei eliminando A Trace. mas ela tá fumando cigarro Pega o vídeo e volta aí, não tem como Eu fazer isso e, e volta de novo pra vocês Verem aí que ela Tá lá de roupão Só que, aí ó, já não tá mais aqui dentro Tá vendo? Meio que dá um respaldo Tá ligado? Muda as ações É muito difícil você pegar essas ações No momento certo, cara muito difícil, ó lá, agora ela tá aqui, ó, tá vendo? Então é meio que tipo você, em algumas horas do, do jogo, alguns momentos do jogo A verdade ela tá, isso aqui você só vê antes dela ir pro fome e desgrama Essa dancinha que ela faz aí, pra quem não sabe Então eu tô bem no início, mas muito no início do jogo E eu acabei pegando isso aqui Mas tá aí galera, tem uma pessoa tomando banho, é a Tracy Você entra, ela tá lá no limbo mas ela tá com aquele roupão, ó. Vamos trocar as roupas dela aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu acho que ela... A Amanda também tem, né? A Amanda também tem uma roupa de, de banho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E fui!